O exame clínico das mamas, ele deve ser feito por um ginecologista, né, que é o, um médico geral da mulher no cuidado, ali a partir do, dos 25 anos, a partir da primeira visita, na verdade, ao ginecologista, pode ser até antes dos 25 anos, isso então não há nenhuma necessidade dessa mulher ser seguida pelo ultra especialista, que é o mastologista, né. É, em caso de dúvida do ginecologista, ele encaminha para o especialista, que é o mastologista. Hoje em dia, a medicina oferece uma ampla gama de tratamentos e que a, o tratamento do câncer de mama é um tratamento que tem eficácia. Tá? A gente consegue curar o câncer de mama na imensa maioria das vezes. Então, vale a pena investir e insistir na busca do diagnóstico precoce.